Alô, seguidores, é Remix no ar e nós vamos falar hoje sobre o trânsito Rio Negrense, as alterações que até então na expectativa. Hoje nós estamos com o engenheiro Edson Ginter, ele também secretário de obras aqui do município e vamos então tirar as dúvidas através das suas explicações de como vai ficar a partir de então o trânsito aqui no município de Rio Negro. Claro, lembrando essa é a primeira tratativa mas já temos novidades. Muito obrigado pela sua presença conosco e para tirarmos dúvidas, então, dos nossos cidadãos. Eu que agradeço, Márcio, a oportunidade de estar aí novamente conversando, aí, minha, fazendo, dando minha saudação aos, aos seguidores do Rio Mafra Mix, uma saudação especial, porque hoje nós estamos, eu, digo, eu diria assim, numa fase já agora de oficialização de tudo aquilo que nós tínhamos como início de planejamento para revitalização do anel viário central do município de Negro. Eu já vou de imediato fazer algumas, algumas observações e algum relato de, de, daquilo que a gente vai, nessa primeira etapa, fazer dar como implantação é, efetiva. Nós iniciaremos, então, como já foi divulgado antes, com a abertura do calçadão. Então, a Avenida Vicente Machado, a qual nós estamos aqui é, ao lado dela aqui, ela vai ser a via principal de acesso das pessoas, dos cidadãos, dos veículos que têm interesse de ir diretamente para a Mafra. Então, com a abertura do calçadão, mão única a partir né, dessa, dessa via aqui, e vai ter o acesso direto à a, a, a Ponte Rodrigo Ajace e as adequações que vão ser feitas no entorno. primeira a intervenção, talvez mais significativa, vai ser a rua Nicolau Lei Neto, na, na esquina da Caixa Econômica, que num primeiro momento nós já estaremos fazendo a inversão do, do sentido dela no trânsito, no, no, no primeiro trecho dessa quadra, é, pensando assim no maior público das pessoas, ou dos pais, ou dos veículos que tem, vão ter acesso ao colégio. Vamos fazer uma alteração, não é a rua da Caixa Econômica, a rua da Caixa Econômica é na Comendador, Franco. Desculpe. Então, é, então, vamos só, da, da, da lotérica, da Lotérica. Então, é, a esquina da lotérica, né? Okay, na Nicolau Blay Neto, não, na primeira esquina, vindo da 7 de setembro, com acesso pela, pela 15 de novembro, então, entra na primeira esquina, na Nicolau Blay Neto, na esquina da lotérica. Então, desculpe. É, essa via vai dar acesso direto, então, lá a, ao Colégio Bom Jesus. Por quê? Porque nós entendemos que, que é... Essa facilidade que nós teremos nesse, nesse fluxo aí vai dar uma agilidade muito grande, porque nós temos é, vários objetivos com essa intervenção que estamos fazendo como primeira etapa. É, o principal deles é dar essa, essa maior é, fluidez no trânsito do município. Termos, temos também como objetivo a adequação das condições de uso é, pelas famílias da nossa Praça João Pessoa, que com a abertura do calçadão nós vamos ter uma revitalização completa com atividades desenvolvidas pela Secretaria, da Agric... da Secretaria do... do Turismo do município de Rio Negro e que nós vamos poder fazer um trabalho bem legal ali. É, outra, outra intervenção é, que nós já vamos fazer de imediato É para quem está descendo a rua Getúlio Vargas Em vez de acessar a OS da, da avenida Antônio Charoski O que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa conversão entrando Descendo a Getúlio Vargas Entrando direto na 7 de setembro Para que o acesso para a ponte Rodrigo Ajasse Seja já na esquina do, do nosso antigo passo municipal teremos ali é, um, inicialmente um estudo é, vamos dizer assim uma uma, uma primeira etapa como é, como experi, experimental nós vamos fazer taxões direcionando o trânsito para isso por quê porque, infelizmente, aquele, o espaço, o passo municipal, aquele, aquela obra ali, ela tem uma característica construtiva, que ela está no alinhamento predial das duas ruas, tanto da 7 de setembro quanto da Vicente Machado. E tem um avanço de calçada ali que não, não nos permite avançar para dar um pouquinho mais de contorno para os veículos. E a nossa preocupação é com, principalmente com a, a, os ônibus circulares, aí, que agora aumentaram um pouco de tamanho com essa nova contratação que foi feita através do, do consórcio intermunicipal, então esses veículos aí precisam um pouco mais espaço para esse contorno. Temos daí no outro lado aquele posto de combustíveis ali que tem uma estrutura metálica, então nós vamos fazer uma experiência, se isso acontecesse aquele fluxo normal que a gente vai, tá achando, estar tá apostando que vai acontecer é, ocorrer tudo normal, daí nós passamos essa, esse contorno, esse desvio ali definitivamente. Então quem sair, por exemplo, que vier descendo a Xavier da Silva, que envia descendo a Expedicionária de Jorge, ele vai poder ter acesso a Mafra pela 7 de setembro, direto o único acesso ao S da avenida ao, é, ao seu Antônio Charosa, que será pela 7 de setembro, num primeiro momento daí, depois dessa primeira experiência a gente vai ver o que, que acontece para frente okay. e Nesse momento, até falando em trânsito claro, do município de Negrense, essa alteração já destacada alguma tratativa com o município de Mafra? Sim, nós é, é, nessa semana tivemos a apresentação desse, desse trabalho que vai ser implantado aí já no início, num primeiro momento com o Conselho de Trânsito. Nessa reunião do Conselho de Trânsito estavam os representantes do consórcio intermunicipal e já nos relataram que MAFRA está fazendo e é lógico que nós vamos precisar disso, porque nós sabemos que nada daquilo que nós fizermos efetivamente em Rio Negro vai resolver o problema do estrangulamento porque nós só temos uma saída só temos um acesso a MAFRA mas nos foi confirmado nessa reunião do Conselho de Trânsito que MAFRA está estudando, inclusive com duas ou três propostas de fechamento da, de, em frente ao Bradesco e outras soluções que estão sendo tratadas lá, que com certeza, com, aliadas a essa tratativa que nós estamos fazendo em Rio Negro, nós estaremos dentro em breve resolvendo o grande problema de, do nosso trânsito intermunicipal, vamos dizer assim. Okay? A ponte metálica em Engenheiro Edson, ela continua no seu trânsito normal? Sim, o trânsito normal a princípio não muda nada, a, a, então a 15 de novembro, né, que são, quando você sai da, da Ponte Metálica tem acesso à Avenida 15 de novembro. A única interferência, talvez nesse primeiro, nessa primeira etapa é que nós pretendemos inverter o sentido, agora sim descendo a rua da Caixa Econômica e, em vez de entrar à direita na, em frente a, a, a ali naquele ponto de táxi nós vamos inverter aquela mão ali para que a 15 de novembro tenha um sentido único de duas mãos até lá em cima porque hoje o único espaço onde a, a, a 15 de novembro está interceptada com mão dupla é naquela, naquele trechinho, então num Primeiro momento, nós vamos inverter aquela mão ali. Quem desce da caixa econômica vai entrar, entrada aí à esquerda na, na, na 15 de novembro e não mais à direita, contornando a, a, a praça da igreja. aqui né? Claro que todo o trabalho, quando envolve prefeitura, envolve licitação. O prazo para início, qual é o processo, como é que vai ser? Isso, então nós temos um cronograma aí de investimentos programado para 2021, 2021 e 2022. O total desses investimentos vai em torno de 14 milhões de reais, mas o que, que nós estamos fazendo? Como tudo está sendo feito cautelosamente, com a apresentação ao Conselho de, de Trânsito, como foi feito essa semana, apresentamos e aprovamos também a, a ideia no Conselho das Cidades, no Conselho de Desenvolvimento Municipal e hoje na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque a partir de agora, a partir do momento da socialização dessa, desse projeto, vamos dizer assim, de investimento e dessas obras que vão ser implantadas, nós, vamos, nós estaremos oportunamente, então, elaborando dentro do, do, da Secretaria de Obras o projeto efetivamente do que vai ser preciso com a implantação e com a definição dessas ações. Porque nós vamos ter intervenções, por exemplo, abertura do calçadão, nós vamos ter remoção do, do revestimento existente hoje, que é Petipavê, vamos ter que fazer toda a preparação de base, vamos ter que fazer rede de captação e despejo de águas pluviais, todas as intervenções em relação à iluminação pública, que hoje é uma e vai ter é, com o nosso trabalho de iluminação LED da avenida completa, desde lá do Trevo da Souza Cruz até, inclusive, a Ponte Rodrigo Ajácio, nós estaremos no dia 7 de dezembro licitando a, a substituição dessas luminárias aí que existem hoje, de vapor de mercúrio enfim, do, do que existe hoje implantado para iluminação LED então tudo isso vai conciliar para que nós possamos montar esse cronograma nós precisamos saber efetivamente quais vão ser as ações tem muita remoção de árvore de vegetação que está sobre o, a, o passeio, vamos aproveitar essa oportunidade em alguns lugares é, não sei se vocês estão lembrados, aquele espaço Ali, vamos dizer, em frente à residência do nosso saudoso amigo Milton Bueno, ali tem. É, um pouquinho mais para frente tem duas, duas é, raízes de árvores ali que já foram podadas as árvores, mas que a hora que for mexer na pavimentação, com certeza nós vamos ter que remover aquilo ali. E aproveitando esse momento, aquilo que for possível dentro do orçamento limitado e disponível, nós vamos fazer, lógico, todos os reforços de captação e rede de água pluvial, porém, tudo dentro do, daquilo que está previsto e que da disponibilidade de recursos que nós temos, que, num primeiro momento, através de um contrato já firmado com a Caixa Econômica, para essas questões de pavimentação, nós temos em torno de 4 milhões de reais. Engenheiro e secretário Edson Guinter, obrigado pelas suas informações. O que mais acrescentar para esse primeiro momento nesta realidade que começa a acontecer no município quanto ao trânsito, quanto ao desafogo do trânsito? Ok, acrescentar então que nós estamos apostando que isso vai ser uma solução não definitiva como eu já falei, não, não vai ser uma solução definitiva para o trânsito mas que com o apoio da comunidade com todas as, as, as as, as intervenções que já foram feitas nas reuniões do conselho, do, de, tanto de trânsito quanto do conselho da cidade, nós já pudemos é, é, nos aperceber de algumas alterações que seriam importantes que fossem feitas e temos certeza que esse investimento público vai ser um investimento bem feito e com retorno de que vai satisfazer aí os anseios da nossa comunidade. Vamos ver o que, é que vai dar e estamos apostando nisso aí. Para finalizarmos, quais as entidades que foram consultadas, que têm esse conhecimento, que deram o seu, o seu ok, o seu aval? Okay. É, assim de cabeça, então, o Conselho de Trânsito é composto pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros, é, representantes da CDL, Associação Comercial, representantes do Rotary Clube, representantes do, e daí do setor público, né, todos os setores. É, enfim, é, no, no Conselho de Trânsito são essas, essas entidades, Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Associação Comercial, não sei se eu falei. É, no Conselho das Cidades também, é, a Constituição é bem representativa, tanto de entidades, é, é, associações de, de, de classe, como as é, entidades empresariais. Então, acredito que todos os setores foram consultados e hoje culminando então com a apresentação na Câmara de Vereadores, apresentação diretamente para a imprensa, porque nós tínhamos que primeiro ter o aval dos nossos conselheiros para daí poder socializar esse, esse trabalho aí com a, com, a, com a comunidade. E agora estamos apostando aí que vocês recebam bem esse, essa proposta aí e vamos colocar em prática e dentro daquilo que for possível, se for é, necessário darmos um, um passo atrás, voltamos e fazer, faremos com certeza adequação dentro daquilo que for o mais possível, permitido possível. Muito obrigado ao engenheiro, também secretário de obras aqui do município negrense, engenheiro civil Edson Gueto. Ok, eu é que agradeço a oportunidade, estamos à disposição e uma saudação a todos os seguidores do Rio Mafra Mix. É o Rio é Mafra Mix, portanto, através do RMix no ar trazendo essas primeiras informações dessas mudanças que começam a acontecer aqui no município para melhorar, é claro, o trânsito, a vida a, da, dos municípios município de Mafra e município de Rio Negro. É Rio Mix no ar com o apoio de Cicobre, que é de Norte, temos o apoio também de Clínica Odontológica Romanha e temos também o apoio de Nobre Ofício e sempre acompanhado também de Papa Tudo, papando sempre os melhores preços.